Mesmo os debates uh, na televisão, uh, para, para, para, para eleições, cada vez terão menos importância. A tecnologia está a existir, falta a capacidade de processamento e, portanto, a, as minhas fichas neste momento estão na computação quântica. E quando nós tivermos a computação quântica a, a, a, a sério, a revolução acontece. Quando os youtubers uh, dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista, por mais sério e credível que seja quando nós confiamos mais na Wikipedia do que uh, na BBC.